Nautilus é um projeto de extensão que foi fundado no começo do ano passado, com o intuito de a gente participar do DUNA, que é o Desafio universitário de Nautilus Design, que ele é produzido pela. organizado pela Faculdade de Santa Catarina, Federal de Santa Catarina, UFSC. E ele, ele tem como objetivo a equipe projetar em escala reduzida um rebocador que possa ser controlado por controle remoto, que tenha em torno de um metro de comprimento. A participação na equipe Nautilus, ela ajuda bastante a os alunos a desenvolverem um senso prático de como se pratica engenharia mesmo, de como se faz um projeto na realidade.